day galera, beleza, estamos aqui com mais um vídeo deve abrir, galera trazendo para vocês mais um daily vlog bom rapaziada eu não sei se o áudio tá bom mas deve tá bom aí Rapaziada, tô aqui na fazenda. Aqui, rapaziada, eu vim pra fazenda aqui passar um tempo é, com a minha avó. Aí então é, vim aqui uns um dias. Por isso eu tô, tá, tô sem fazer live aí pra vocês. E rapaziada, fiz uma demais já quando eu cheguei. Não tava querendo filmar muito, não tava com vontade muito de filmar. Tá ligado? Tava querendo mais ficar de boa. Mas é isso aí, rapaziada. É, agora a gente tá indo lá num, num lugar ali que tem. Uma paisagem bonita, tá ligado? Que é chamado de açudão aqui na né? nossa família Então, segue o Steg aí E segue esse carro aqui, rapaziada Vou mostrar pra vocês agora Rapaziada, pra quem não sabe Esse carro é um TL, chamado TL viu? Muito muito bonito, mano Olha a frente dele é a mais bonita que tem, tá ligado? Quer dizer, pra mim eu acho mais bonito ali, ó o Painel de ignição ali hein? E aqui a frente dele é. Acho muito massa, mano Olha isso E é isso aí rapaziada Tamo junto, deixa o like aí, não esquece do like Se inscreve no canal aí pra não Pra ajudar a gente bater 28k aí, mano E é isso aí rapaziada, segue o steak E fui Yeah Everybody knows that aqui no hotel aqui, rapaziada. Mano, eu não aguentei mais ontem. Tava muito frio, rapaziada. Aqui tava Hoje em madrugada tava fazendo 7 graus, tá ligado? Então, então eu não, consegui, eu não consegui gravar, porque estava muito frio o ligado? E hoje manhã, hoje em madrugada eu acordei, tava 7 graus, na verdade, quando eu fui dormir tava uns 13, 12 graus ali, mais ou menos. E é isso rapaziada, a gente vem aqui para 13 tiras aqui, pegar uma moto do meu pai de motocross aí, que é... ele vem buscar para levar para o E é isso aí, rapaziada, deixa o like. Vídeozinho, mais ou menos aí, não é que nem os outros aí que são mais conteúdo mais, é, como é que é o nome? Mais planejado e tipo, mais editado, tá ligado? É um vídeo normal, dele pode normal, como vocês estão acostumados agora. É isso aí rapaziada, segue o que agora, fui! Always do it on my own, so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow, till I finally prove it Never listen to the nose, I just wanna keep moving Keep my head up when I... Pai de Arai, já cheguei em Balneário Já passei o um vídeo aqui pro computador Pro notebook, pro computador Que é notebook pro computador Meu computador acabou voltando Vou fazer um vídeo explicando o que aconteceu Tomando aquele café de... Ah, ah, ah meu pitbullzão. Pega meu pitbullzão. Fala cá. Ô, rapaziada, já voltei de da casa da minha avó lá. Já acabei voltando. Porque tava muito frio, mano. Não, não na verdade, meus pais tinham que vir aí pra, pra fazer os bagulhos deles. Mas é isso aí, sai, rapaziada. Mano, deixa eu like aí o vídeo foi meio curto. Não sei se foi meio curto, mas é uns 4 minutos aí o último vídeo. As últimas partes que eu editei, tá ligado? E é a olha que da hora, mano. Agora eu trouxe o um bagulho aqui, ó. Pra fazer as live aí, mano. Pra vocês poderem... Aí, focou Poderem... Poderem... Pra poder dar um destaque ali na câmera aqui, ó. Essa aqui, ó. Pra quem quiser saber qual que é a câmera. Essa Logitech aqui, mano. Logitech 240. É... Eu não sei, mais não sei se é muito detalhes sobre ela não, mano. Ela tá custando uns 700 PIL aí, mano Ela não é tão cara, tá ligado? Que nem essa câmera que eu tô segurando agora Mas ela é bem, bem baratinha e bem boa, tá ligado? A qualidade é bem boa que Porém, ela não dá pra gravar ela inteira, tá ligado? Tipo, por exemplo, a câmera, eu quero gravar ela a Câmera inteira, ela é só pra ver esse câmera mesmo, tá ligado? Só pra... Pra jogar, tá ligado? Pra fazer jogo Mas aí já, rapaziada, tamo junto, tô de pijama ainda Tamo <risos> junto, até o próximo vídeo aí. Deixa o like, se inscreve no canal aí e fui!